É. Faz um tempo, né? Então, como vocês sabem, eu sou o Cup E olha para esse cabelo aqui Como ele tá é um, um caos. caos Meu Deus do céu Vou explicar. Esse último mês extremamente complicado pra mim. Como vocês sabem, talvez não. Eu faço faculdade, faço publicidade e propaganda. No último mês do período, tive que fazer trabalhos. E foi extremamente complexo não conseguir dar atenção pro meu canal, que eu queria. E nem pro meu cabelo. Às vezes acontecem essas coisas em que você realmente tem que fugir completamente do seu cronograma capilar. E o seu cabelo fica num estado de caos. E você fica, meu Deus do céu, como é que eu volto pro meu cronograma capilar? E aí, hoje, eu vou dar o meu cabelo... Tudo que ele não teve nesses últimos dias Vai ter nutrição, vai ter reconstrução, vai ter hidratação pra caramba Vai ter tintura e vai ter lavagem E durante isso eu vou estar conversando também Trazendo uns updates sobre a minha vida e sobre o que eu quero fazer com este canal Então vamos lá Pra início, eu vou começar com umectação, que também é conhecido como nutrição. Basicamente, eu vou pegar um óleo e passar no meu cabelo, isso antes de eu lavar ou qualquer coisa. Como você vê, ele ainda tá sujo aqui. E para isso, eu vou estar usando um azeite de oliva extra virgem. Eu vou estar passando ele por todo o meu cabelo e vou deixar ele agir por uns 20 minutos, pra ele absorver bastante, mas também não ficar pesado demais. Então já estou aqui adiantando o azeite E esse último mês, como eu estava dizendo, foi um caos E Ingrid sobreviveu isso comigo também A gente sempre estava produzindo para as coisas da faculdade, para o curso uma bagunça Mas isso não quer dizer que eu esqueci daqui Estou com bastante planos aqui para o canal Inclusive quero falar sobre eles Mas eu também quero falar Apesar de não ter tido vídeos novos no meu canal Teve vídeos novos num canal que surgiu agora Que é o da boneca que... <risos> Ingrid Morena Aquele momento que você disse que ia me trazer pro YouTube e trouxe. E eu falei, gente, olha, a reprise, ó. Um Será? dia diz a reza lenda de que ela vai vir pro YouTube. Será? Talvez. O quê? Falei. Inclusive, esses dias vai sair uma com participação de câmera né? Andar fazer bandana. Coisa que olha que faz é realmente a gente ficar com a cara de acabado. Vocês já devem ter percebido, eu não estou passando na raiz, por quê? porque a raiz já tá bem oleosa, né? Ela é virgem ainda, meu cabelo. Infelizmente é preto. Desculpa a fantasia, meu cabelo não é azul naturalmente. E como vocês veem, um peico sem lavar, ele fica bem oleoso. Então eu só tô passando na onde é descolorido mesmo. Você piscou os olhos eu já voltei do banheiro onde eu lavei o cabelo. Eu só lavei com shampoo por enquanto, porque ele vai abrir as cutículas pra eu começar a passar as outras coisas, porque agora eu vou, tenho aqui, basicamente, uma bomba de coisas. Nessa próxima etapa, ela tem três funções, porque aqui dentro, tem uma máscara de reconstrução e de hidratação E eu coloquei também dois potencializadores de hidratação Porque o meu cabelo, olha, ele precisa de muita hidratação, sério Sendo um deles, babosa Que babosa, muitas pessoas também conhecem como aloe vera Que é usado em muitos produtos Só que eu tô tirando, usando da babosa da planta mesmo E também tô usando glicerina Que também é um potencializador de hidratação Mas qual a terceira coisa? Porque eu também vou estar retocando o meu cabelo Então eu peguei metade aqui E usei anilina, que é como eu pinto o meu azul Eu não vou estar retocando o rosa, meu rosa, ele tá aqui desde o ano passado. Eu só retoquei ele uma vez. Eu pintei ele, retoquei uma vez e desde então ele continua firme e forte aqui no meu cabelo. Você consegue perceber que nas pontas tá meio laranjado já? Só que se eu retocar isso aqui, ele não vai sair nunca. Então eu não tô retocando não. E agora com a metade azul passada, vou passar a outra metade. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu estive planejando pro meu canal. Eu estive bem contente com o conteúdo que eu estive produzindo no meu canal, mas quando eu penso em produzir conteúdo, principalmente quando eu falo sobre questões de gênero e sexualidade, eu sinto que acontece o seguinte, muitas pessoas elas sentem que esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito sério. Então um vídeo que eu faço que eu tô só sentado falando, muitas pessoas deixam de clicar nesses vídeos justamente por causa dessa impressão de que é só um vídeo sentado, chato, ah, eu não tenho tempo pra isso. Então eu estou pensando em formas de trazer esses mesmos conteúdos, só que de uma forma mais descontraída, de uma forma mais divertida, uma forma que faça com que as pessoas cliquem de forma mais fácil. Então eu estou pensando e planejando formas de eu atingir outros nichos e formas de vídeo, mesmo nessas formas diferentes eu consiga discutir esses temas. Eu já fiz um teste, se vocês já viram o meu vídeo em que eu usei saia por uma semana foi um teste justamente fazendo isso porque eu tentei fazendo aquele vídeo um vídeo em que eu usava saia e que eu podia discutir um pouco de estereótipos de gênero mas sem esse peso de estar discutindo gente. e eu vou procurar fazer isso com mais coisas eu quero trazer vídeos sobre cabelo, sobre talvez maquiagem eu quero começar a experimentar maquiagem eu não sei ainda se eu vou produzir conteúdo sobre isso mas eu quero aprender mais maquiagem os vídeos que eu tenho de maquiagem aqui ó isso é uma vergonha. Eles são intencionalmente vergonhosos, mas ainda assim eu fico olhando pra eles às vezes. Ah, será que isso devia estar na internet? Por enquanto eu tô deixando, gente. Então vamos assistir enquanto ainda tá na internet. E além disso, uma coisa que eu também quero trazer: quadros pro canal. O único quadro que eu tenho aqui hoje, de fato, é o Cup Me Ajuda, e é um quadro que eu gosto muito, eu sinto que eu realmente consigo ter um contato com as pessoas que me seguem de formas que eu não tenho de outros jeitos Mas eu quero trazer mais outras coisas ali, sim Porque quadros, eu sinto que você fica na expectativa de ver o próximo com essa nova temática Tem um tipo de vídeo que eu já fiz duas vezes no meu canal que eu quero transformar em quadro Que é o, o Que Pensam de. Eu fiz isso uma vez com não binários, faz muito tempo, e recentemente com demissexuais E eu tô pensando em fazer isso com outras orientações Sexuais com outras coisas assim. E aí que vem vocês podem sugerir justamente que outros tipos de o que pensam de vocês querem ver. E também se esse devia ser o nome desse quadro. Porque eu não sei se ele é tão. É de se ser é tão atrativo assim. Eu quero falar também bastante sobre representatividade. Logo, logo vai ter alguns vídeos sobre representatividade. E também quadros que incluam outras pessoas no meu canal, que sejam colados Esse, entretanto, é mais difícil de trazer porque eles dependem de outras pessoas. E depender de outras pessoas sempre é tipo juntar. As dificuldades que eu tenho com as dificuldades de outras pessoas, então sempre demora, gente, mas Eles eu também quero fazer. Então, depois disso, eu vou passar o condicionador, e é justamente porque, no momento que o shampoo abre as cutículas, é. tudo isso que eu tô passando, tintura, hidratação, reconstrução, tudo vai fazer efeito. Quando eu passar o condicionador, ele vai fechar as cutículas e vai fazer com que esse efeito seja mais prolongado. Se eu tivesse passado a tinta depois de passar o condicionador, ela não teria tido tanto efeito, assim. Então, até tá logo. Muito brilhoso, ele tá. Ah, yes, <risos> sou Não, é que eu fiz assim, hum, aí eu disca... por... olha... É, Olha essa mechinha aqui, ó. Esse é o resultado final do meu espadei pro meu cabelo. Eu realmente consigo perceber que ele está muito diferente de como ele estava essa manhã. As pontas são outra coisa. Elas estavam todas espigadinhas, assim, vassourinha. ó Curvas, uma ponta de verdade. Ele não tá completamente seco ainda, mas eu acho que já dá pra perceber bastante como é que ele fica. Ele fica um pouquinho mais volumoso que isso, mas já dá pra perceber. Ele está bem sedoso, tá muito macio aqui. Pega, pega. Ai, que delícia. É, aí você vê, né? Que o rosa não. O rosa não tá fraco. Parece que eu retoquei tudo. Sim. Não toquei, não. Mas que você fez nutrição, né? É, eu acho que tipo ele ficou mais brilhoso. É, textura diferente. Mas a cor não mudou. É. Nos últimos dias eu tava simplesmente, basicamente, com o cabelo é, fazendo trouxinhas aqui na cabeça. E não era porque eu acho esteticamente bonito. Eu acho. Mas era porque eu queria esconder, porque eu tava com muita vergonha de como o meu cabelo. Mas é óbvio também, gente, que isso aqui foi só o quê? Foi só um dia. Isso que não resolveu todos os meus problemas. O que resolve mesmo o problema é manter o cronograma capilar Então eu estou fazendo isso aqui pra eu poder já voltar com o meu cabelo no nível que eu goste Pra daqui eu simplesmente continuar E aqui eu pergunto também vocês gostariam de saber mais conteúdo sobre cabelo, cronograma capilar Sobre pintar cabelo e etc Se vocês quiserem eu posso falar sobre isso aqui, posso falar isso no Instagram também que Vocês já deviam estar me seguindo, só apenas que em todos os lugares E nos stories e fins. Então me digam o que vocês acham desse vídeo e das novidades que eu tenho pro canal Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo eu estar fazendo as experimentações com coisas novas daqui pra frente. E é isso. Até mais!